E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô investindo num novo projeto aí de cripto chamado Cake Gold, tá bom? Então fique bem claro aí que esse vídeo não é uma dica de investimento, mas eu vou mostrar o que eu fiz com o meu dinheiro porque eu acho que esse projeto é muito promissor e vou falar pra vocês no vídeo de hoje os pontos que me fizeram investir nesse projeto. O primeiro ponto que eu analisei foi as negociações aí que tá em torno de 100 mil dólares por dia e o supply cara de 100 mil unidades, ou seja, um supply muito baixo, eu gosto de supply baixo porque eu acredito que supply baixo significa poder de valorização Ela também paga, mano, os holders dela aí Em Cake, mano Cake que já é uma criptomoeda estável aí Uma criptomoeda grande Um projeto muito top Então eles pagam, cara Só de você ter Cake Gold você ganha Cake Olha só que bacana Isso aqui também fez eu investir nesse projeto Além de que, mano Do dia 14 do 2 agora Até o dia 15 do 2 Um dia, recém lançado Como eu falei pra vocês Teve uma valorização aí De 2 mil por cento no projeto Então, olha que insano Pra quem entrou no início aí E bora conferir isso tudo aqui no site deles, tá? Eu vou dar aquela traduzida pro português e tá aqui ó, segure a Cake Gold né, o Hold né, e ganhe recompensas passivas no Cake diariamente, tá então você pode estar tá, inclusive já comprando aqui na Swap e aqui tem um contrato você pode estar tá clicando já, clicando aqui no contrato então a gente pode ver que são já 833 endereços rodando, tá bom, era tipo 700 ontem, então olha só como já tá aumentando e aqui em Holders também a gente pode ver a porcentagem que está aqui o contrato na Pancake Swap, dando pra gente uma segurança aqui, tá tudo descrito aqui, beleza, Achei Bem legal. E agora, bora ver também para você comprar lá na Pancake Swap, por exemplo, né? Chegando aqui na Pancake Swap, por exemplo, vocês podem ver que uma Cake Gold, que é a CKG, tá valendo 3,39 dólares atualmente, tá? Então, mano, já é uma mega valorização ali, mas ainda é um projeto barato, tá? Que ainda dá para entrar, né? Ela pode valorizar mais, com certeza, na minha opinião. E aqui a gente tem, então, o que é a Cake Gold. A cake Gold é o mais novo toque de recompensas passiva na BSC para pagar os detentores com dividendos no mundialmente famoso token Cake, como eu falei para vocês entrar no mundo das finanças descentralizadas não era tão fácil até recentemente qualquer pessoa pode começar a ganhar renda passiva automaticamente apenas por ser titular da Cake Gold Utilizando a inovadora tecnologia Reflection Token, suas recompensas passivas serão adicionadas à sua carteira várias vezes ao longo do dia, sem a necessidade de reivindicar. Isso é muito legal. Só de você ficar com a moeda parada rodando, vai ganhando renda passiva. Não precisa nem clicar para reivindicar, cara. Já vai caindo direto. E aqui as características da Cake Gold. Primeiro, 12% redistribuição em bolo, que é o que é a Cake, né? Então, 12% de cada compra e venda é redistribuído para todos os detentores. Segure Cake Gold Tokens para ganhar Cake. Também aquilo que eu falei, a gente viu, o recompensas automaticamente, né? Então você não precisa ficar clicando em reivindicar suas recompensas em Cake. Ele é enviado automaticamente na sua carteira a cada 60 minutos. Cara, imagina, a cada uma hora é dinheiro caindo na sua conta. 1% de alto líquido de pool, o que, que significa isso? 1% de cada transação é convertida em liquidez para PancakeSwap, tá? Então esse recurso é automático e ajuda a criar uma melhor estabilidade de preço mínimo. Liquidez garantida, né? A liquidez inicial fornecida será bloqueada com o Sale. E aqui que legal, marketing e desenvolvimento, né? 4% de cada transação é alocado para marketing e desenvolvimento no BNB trocado em tempo real. Para que possamos ter um combustível para impulsionar continuamente esse projeto em todo seu potencial para a nossa comunidade ativa. Cara, é muito importante marketing e desenvolvimento, isso que faz o projeto crescer. Descendo aqui a gente tem um roadmap, tá? Então a fase 1 aqui, ó criar o Cake Gold, lançar o site White Paper, criar as mídias sociais e teve lançamento aqui na Pancake Swap recentemente. Agora eles estão com uma fase aí de campanha de Youtubers Twitter, Telegram, listagem na Coingecko, ainda vai lançar na Coingecko, ainda vai lançar na CoinMarketCap, vão lançar Dex aqui, a versão 1, plataforma de staking parceiros, marketing global e, e notícias aqui, tá? Então, cara, tem muito que crescer ainda, tá? Além, Launch Dex V2, Launch VAMM e NFT Marketplace, então vai ter Launch aqui, VAMM, que é para você fazer trade futuro aqui Numa plataforma descentralizada E não numa plataforma centralizada Além de marketplace NFT Cara, isso é muito legal, né? Mercado de NFT Então, cara O projeto tem muito para crescer ainda, tá? E aqui na Pocon, mano Como eu falei pra vocês Ainda tem muito para valorizar Mas já valorizou muito Então, olha só Chegou aqui, mano, no lançamento, tipo assim, ó Vamos pegar aqui, mano, quem pegou nessa área aqui, ó, de 20 centavos, né? Nessa área aqui de 20 centavos, cara, chegou a bater aqui um pico de 4 dólares e 27 Mais ou menos, uma valorização de 2 por cento, tá? Só pra vocês terem noção E aqui agora, tá num topo aqui, testando um topo Tem um pouquinho pra subir ainda, mais ou menos aqui Em 3,48 Então ela tá bem aqui num topo, tá? Quem pegou aqui, acreditou no projeto, já teve uma mega valorização É bem recente o projeto, mas obviamente é uma tendência aqui de alta tá? Então é um projeto que pode se valorizar, na minha opinião, ok? Como eu falei, lembrando que o supply aqui é 100 mil apenas, cara, eu gosto bastante disso, né? É escasso bastante aí essa Cake Gold. E aqui a gente tem o um white paper também, vai estar tá tudo na descrição para vocês conferirem, cara, e aqui a gente vê algumas coisas legais, tá? Como, por exemplo, a distribuição, tá? Dos tokens Cake Gold, que é 90 mil para liquidez na PancakeSwap, 5 mil de marketing estrutura e 5 mil de time e desenvolvimento, tá? E aqui tem as redes sociais deles aí, vou ver se eu deixo tudo na descrição para vocês, se vocês quiserem ver melhor o projeto. Além disso, a gente tem aqui o Telegram, por exemplo, cara, 11.128 membros, grande, tá? Com 977 online. Você entrando lá, a galera tá falando bastante bem do projeto, eu acho isso importante, tá? A mesma coisa quando você pesquisa no YouTube, cara. Você vê que tem vários vídeos, tá? Recente os vídeos aqui, e você vê nos comentários bastante gente falando bem. Então eu olho bastante isso, tá? Qualquer vídeo que você pegar aqui, vai ter gente falando que tá ganhando com o projeto. Eu acho isso importante, tá? Pra ter uma confiança no projeto e tudo mais, beleza? Mas galera, então basicamente esse é o vídeo de hoje Eu Espero que vocês tenham gostado Lembrando, se você gostou, todos os links estão na descrição E lembrando que não é uma dica de investimento É um projeto que eu tô acreditando e eu tô investindo Mas você estuda e vê se vale a pena pra você, beleza? Mas tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeus, falou e até a próxima!